Hoje eu irei abrir uma de cada das cinco caixas mais caras do CSGO. Porém, como já sabemos que as caixas da Valve não são assim tão generosas com a gente, eu irei abrir também as 5 caixas mais caras do melhor site de abertura de caixas do mundo, que no caso é o Kidrop. Difícil dar algo muito bom aqui, mas, mas Vamos? Vamos? Vamos? Mais, da última! Bem, rapaziada, vamos lá! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 337 Para começar, a quinta caixa mais cara do CSGO é a segunda caixa de armas, a mais barata hoje, custa R$ 40,39. Vou comprar uma aqui agora, nesse exato momento. A caixa já tá aqui comigo. E ó, o que tem de legal? SSG-08 Blood in the Water, que é o único item cover dessa caixa, ou seja, a única skin de raridade vermelha. Essa caixa é muito antiga, ela foi lançada no dia 8 de novembro de 2013, ou seja, esse ano ela completa 10 anos de idade. É antiga, bem antiga. E é uma caixa que, entre as facas que podemos dropar, tem a carente de aquecimento de aço. E aí, meus amigos, na melhor das hipóteses. Tem a caramba de aquecimento de aço 387 Que é a melhor bundinho possível A Factory New A única Factory New que existe no mundo Tá valendo aí US 1 milhão e meio de dólares Mano, Vamos lá Partiu A quinta caixa mais cara Hoje No CSGO O que, que nos dará? Ai Sério? Você tá falando sério? Ih, rapaz P250 colmeia vermelha Field Tested Quanto que tá custando? 13 reais. É, ok. A quarta caixa mais cara do CSGO é a caixa da Operação Hydra. R$ 77,40. Compraremos agora. Ó, oh, já chegou. Já chegou, rapaziada. E seguinte, essa caixa vem luva. E aí, né, o ideal seria uma Pandora, luvinha roxa. Eu tenho, uma já? Tenho, tenho uma Factory New, a mais cara do mundo, essa daqui. 40 mil. Dólares. Mais outra. Eu não vou reclamar, cara. Eu juro. Essa caixa foi lançada no dia 24 de maio de 2017, como o nome da própria caixa diz. É a caixa da Operação Hydra. Eu lembro que foi a primeira operação que eu acompanhei assim no CS:GO. Enfim, vamos lá. R$ reais, mais 12 pouquinho, né? O valor da chave. Não, aí não, aí não. Você tá maluco? Quanto custa isso? 14 reais também Meu pai. Caixa de Esportes 2013 Essa é a terceira caixa mais cara do CSGO O preço subiu agora, hein? A brincadeira mudou 178 reais em uma caixa, mano Tá maluco Olha ela aqui. O que, que tem de bom, mano? O que, que tem de legal? Uma P90. Gatinhos Mortais. Ai, e tem Alp Boom também. Bem, essa caixa aqui foi uma das primeiras lançadas no CSGO. Chegou no dia 14 de agosto de 2013. E dentre as facas, ainda a possibilidade de ganharmos aqui faca case litro de aço, case é Hardner. E aí, a Karambit 387. Enfim. Tem que sonhar, rapaziada. Tem que sonhar. Se não for pra sonhar. Para sonhar eu nem abro, né? Se bem que eu ganhei a gatinhos caóticos. Preferia a gatinhos mortais. Triste. Caixa de arma da Operação Bravo. Essa é a segunda caixa mais cara da história do CSGO. R$237,13, rapaziada. R$237,13 em uma caixa. Não é nenhuma skin. Mas é entendível. Isso porque, nessa caixa, temos a possibilidade de droparmos uma Fire Serpent. A Fire Serpent Factory no Star custa mais de 4 mil dólares. Então, assim, tem jogo, viu? Caixa lançada no dia 19 de setembro de 2013. Nossa, uma Fire Serpent aqui seria insano. Vem, Fire Fire Serpent. <música> Não creio, mano. Pô, não faço nem ideia de quanto que custa isso. R$24,00. Não. Deixa eu ver também quanto custa aqui. A Gatinhos Caóticos. R$11,00. Enfim. Vai ficar pra caixa mais cara do CSGO. No caso, a caixa de armas. R$375,06 em uma caixa, mano. Tá de brincadeira, né, cara? é possível. Vou explicar pra vocês o porquê dessa caixa ser tão cara. Bem, pra começar, que é a primeira caixa lançada na história do CSGO. Foi a caixa que introduziu a maior atualização do jogo, que foi a atualização que trouxe as skins. Além de ser a primeira caixa, uma caixa muito antiga, quase impossível de ser dropada hoje em dia, tem esse item aqui, que é a K-47 de Aquecimento de Aço. Essa skin pode vir com mil ilustrações diferentes. E tem uma ilustração, que é a 661. Eu tenho uma, essa daqui, onde ela tem muito azul em cima, muito azul mesmo. Uma skin dela essa, Minimalware, exatamente como essa que eu tenho, custa aí de 55 a 60 mil dólares. Factory New, Passa de 100, Factory New, trek então, <risos> mano, incalculável porque nem existe. Por isso que essa caixa custa tanto, rapaziada. Vamos lá. <risos> Meu Deus. <risos> Acho que <vou> espirrar mais. <risos> Vamos lá. Nossa, espirrei muito. Saúde pra mim. Ah, mano, eu não creio nisso, cara. Não, tá tirando. Aquela Alpzinha que passou, que é a Alp de Descarga Elétrica, a Factor New custa mais de 3 mil reais e a Factor New StatTrack mais de 4,500. Por que não veio? O que veio foi essa SSG, que não é baratinho, 86 reais. Caraca. Esse foi o nosso custo para abrir essas 5 caixas, isso já contando com o valor das chaves. E esse é o valor somado das 5 skins que ganhamos. Definitivamente não valeu a pena. Sério, não valeu. Mas eu confesso que eu já esperava juro. Vamos agora para cinco caixas mais caras do KDROP, porém, antes eu irei mandar duas facas para duas pessoas que me apoiaram, né, usando o meu cupom do KDROP, que é o cupom DOG 1655 pessoas preencheram o formulário, então vamos sortear aqui dois números entre 1 e 1655, sendo que o primeiro sorteado vai receber essa GUT preto laminado, porém o segundo sorteado irá receber nada mais, nada menos que essa carambit aço azul, mano é uma carambit, tá ligado? Dá uma e ligue no precinho dela. É, até o sortudo sorteado que ganhará a Gut Será um pouco azarado Porque se fosse o segundo ganharia a Mas tudo bem Quem, em que lugar do mundo vai reclamar que ganhou uma faca? Então vamos lá, dois números 190 e 187 Vamos checar aqui o 190 Lembrando que eu tô fazendo isso todos os dias, cara Então, por favor, me apoiem Depositem qualquer quantia lá no que drop Usem cupom meu DOG, ponto, ponto, ponto, da 10% de bônus E aí, depois que depositar, vem o formulário Porque o próximo a receber uma trade do cachorro 1337 Pode ser você, enfim 190 de escarano Deixa eu dar uma olhada aqui na printzinha dele. Ó, mostra ali que depositou com o cupom DOG. Deixa eu só pegar o perfil dele aqui e mandar pra staff pra realmente confirmar que ele depositou. Porque é né, sempre tem os malandros. Depósito confirmado, vai receber aqui a GUTzinha. E agora o 187, Fernando HS777. Deixa eu dar uma olhada aqui na print. Ó, mostra ali um depósito. E ele gosta de café, hein? Assim como eu. Olha que firmeza, ele depositou mesmo, cara. Olha aqui a mensagem dele. Nova parceria com o K drop Novo depósito para participar do sorteio e apoiar. Tamo junto, mano. Vou dar aquele check com a staff aqui só para ter certeza. Então checando. Aí, depositou. Realmente depositou. Vai receber só uma carambola. Só uma carambola de quase 4 contos. Ó enviadas. Bem, vamos lá. As caixas mais caras do Kidrop são bem mais caras mesmo. Pra começar, que a mais cara custa 394 dólares, né? A mais cara da Valve é 370 reais. Mas, obviamente, né, os itens aqui são muito mais equilibrados. Tem até Dragon Lore, cara. Eu fiz um vídeo esses dias abrindo 10 vezes essa caixa com a minha grana. Vocês vão ver lá que foi maluquice. Mas, começando pela quinta caixa mais cara do Kidrop, temos aqui a caixa de luvas. 127 dólares. É cara. Essas são todas as luvas que podem vir. Então, bora lá. Pra ver no que dá. Nossa, não paga nem a pau, mano. Muito ruim. Uns 75 dólares. Pra uma caixa de 127, não foi muito legal, não. Perdemos aí mais ou menos 50 dólares. A quarta caixa mais cara do que drop é a caixa Vest. Olha o que temos aqui, mano. Tem Alp Gangner, tem m 4 Knight, tem Alp Medusa, tem... Muita faca bacana, mas a caixa custa aí, arredondando, 130 dólares. Vamos ver no que dá. Eu não quero nem ver muita grande investida. Não acredito que vai vir aquecimento de aço. Aí tá de brincadeira, cara. Cara... 126. Pensei que ia ser é pior ainda. Eu vou retirar esse item depois pra ver se vem com uma quantidade de azul legal. É difícil. Novamente, perdemos aí cerca de 50 dólares. Ai, ai, ai. Terceira caixa mais cara a caixa Vice, 236 dólares. Bem, a caixa tem esse nome, porque podemos ganhar uma luva Vice nela, né? Que é uma luva muito cara, tem muita faca bacana, tem Block Fade, a Gangner do Prince, enfim. Vamos lá, galera. Não tem pra onde correr. Eu acho que deu bom, hein? 256, quanto que foi a caixa? 236. Então, foi legal assim. O problema é que somando as últimas duas, aí não foi tão legal assim, mas ok. Aqui do lado temos a Bloodshot, que no caso é a segunda caixa mais cara do que dropa. Tem muito item bom aqui. Tem até M44 Hall, cara. A pior drop aqui seria a para corte. E eu tenho certeza que eu vou dropar essa bomba, mano. Não tem pra onde correr. Vamos lá. A grana tá calculada pra isso, meu Deus! Quanto que custa? Mano, é, é, é, é aquilo, guys Poderia ser pior, mas a caixa custa mais 300, mano. Não acredito que vai ficar por último aqui na caixa Lore, cara. Mais cara. Difícil dar algo muito bom aqui, mas, mas vamos. Vamos, vamos, vamos. Quanto custa? Ah, rapaz! Da última! Mas eu não sei se deu bom aqui no geral, não, viu? 1493. Gostei. 127,08. Mais 179,68. Mais 236,57. Mais 315. 1,72 mais 394,64. 1253. Gastei 1253 e tenho aqui 1493. Foi bom. Vou explicar porque foi bom. Para ter 1253, eu não precisei depositar 1253, porque quando eu coloquei o cupom DOG, eu ganhei 10% de bônus. Ou seja, eu depostei 1100, tenho mais 110, foi para 1200 e pouco. Então. De 1.100 para 1.400, não foi ruim. Não. Vamos retirar aqui esses itens. Eu vou mostrar para vocês que é bem confiável. Só clicar em coletar, esperar a trade e ela chega rapidinho na Steam. Só esperar um pouco. Ó, trade chegou aqui. Ó. Só aceitar e GG. é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Só lembrando aqui no canal cachorro 337 dois vídeos novos todos os dias. Se inscreva no canal, deixa o like no vídeo. Se possível, use o cupom Dog no que drop preenche o formulário. Lembrando que é um site para maiores de 18 anos, tá? Mas é isso aí, mano. Espero que vocês tenham gostado. Eu, Rinho, vou ficando por aqui. Até um próximo vídeo no canal cachorro 337 Fá! Tchau!